Olá gamers, muito boa noite a todos, eu sou o Dark. Pessoal, primeiramente queria começar aqui a dizer houve uh, uh, uma dev stream, a dev stream que o filme lançou, então veio bastante coisa com essa dev stream e hoje eu decidi trazer aqui um vídeo, é a primeira vez que eu faço um vídeo sobre falando da dev stream, mas pronto, vai ser um vídeo simples mesmo assim e eu fiquei a saber que vão lançar um novo iframe, e então, o nome do iframe vai ser Kiora, é um nome pouco estranho, nem é assim bem que se diz em inglês, mas mais ou menos em português é um que diz Kiora, mas pronto, é um K-H-O-R-A, é um nome estranho mesmo assim, continua a ser estranho. Então pessoal, o que eu pretendo com esse vídeo, o que eu pretendo com esse vídeo é uh, falar um pouco desse iframe, Uh, em termos das suas habilidades e da característica dela, do, uh, da forma que ela, que, tipo o airframe que ela aparece, aparece aqui no jogo, tipo o, o formato do que ela apresenta ser assim, um airframe quase igual a ela, por exemplo. Eu neste momento, vocês podem ver que estou a usar a sua gameplay, este novo FM tem algumas características iguais, ok, já vamos poder ver. Uh, também vou falando de, de, do que este FM representa em termos de ou fora do jogo. Um, que personagem fora do jogo que ela representa Vou falar dos ataques dela, ok? Então, para começar aqui, eu vou deixar aqui com uma imagem Eu vou estar a ah. comentar Então pessoal ah, Nós aqui temos a Kyora, ok Supostamente, era para ser um Warframe que podia controlar metal Mas no caso Neste caso, não foi possível Construir um Warframe com essa característica Quer dizer ah, eles queriam mesmo um AFM de controlar metal, mas não foi possível, não conseguiam ter um AFM com essa característica. ela supostamente não conseguia dar essa característica de controlar metal, vendo que uh, não conseguiram mesmo, não tem possibilidade, acho, assim, dizendo assim, não tinha a possibilidade de lhe pôr em controlar metal. mas uma parte engraçada é que ela parece com uma personagem da Marvel, entre aspas da Marvel, que é a Black Kate, a Black Cat, Cat isso Black Cat. Os poderes da Kyora concentram-se em, em criar um escote. ela tem o um ex Exalto Wisp, é, permite-lhe criar um Shkot, ok, e também tem uma habilidade muito interessante que é chamar um Invocar o Cavate. não faz mínimo sentido essa habilidade, por acaso não faz mesmo, eu não me sinto assim tão confiante com esta habilidade da, de invocar o Kavate, ok. e ex o Exalto Wisp também parece muito interessante, mas muito assim invocação de cavate também não. Mas pronto pessoal, o que nós temos aqui um ponto interessante desse Iframe é que Alguns termos dela, algumas características dela, levam para si a Sarin, a Sarin Prime, ok? Uh, não tão igual assim em termos de aspecto do capacete Mas em falo em termos do uh, fato das botas Também o fato de, de ter quase uma saia igual, sendo entre aspas né, o Iframe não tem saia Mas pronto, em termos de ter uma estrutura de uma saia igualzinha mas pronto, a Kiara tem quase o mesmo aspecto que a Sarin, ok? Uh, sem relatar que também vai ser um W muito brutal. Eu vou estar ansioso, ansioso mesmo para jogar com este AFM que já aí, que é a Kiara. Então, é ó uh, Acho que esse nome não diz aqui hora. Supostamente disse uh, de uma forma mais diferente, mas em termos de inglês. Eu como não sou tão bom em pronúncia inglesa, então não consigo os pronunciar tão bem esta simples palavra, que é o K-H-O-R-A, não consigo pronunciar tão bem assim em inglês, mas pronto. Então pessoal, a, a ora ela supostamente era para ser um filme inspirado no Wolverine. Para quem não sabe, o Wolverine é personagem da Marvel e também pertence aos, ao filme X-Men e tudo mais, também foi lançado seu último filme e pronto, mas pronto. Até onde fiquei saber, ela foi inspirada no Wolverine. Queriam que ela fosse uma filme que controlasse metal, mas como não foi possível então deram uma forma de, um, uns poderes típicos de um gato, que pudesse invocar gatos e pronto. <risos> que estúpido dizer invocar gatos. Ok. Ela tem hipótese. tem os seguintes powers. Os poderes dela são especializados em controlação de animais. Uh, ela pode invocar o cavalo, como já tinha mencionado ela pode invocar um chicote como sua ult que é o exato isso ok ela também pode mudar os danos dos seus ataques acho que mais os danos das armas como por exemplo os dano de corte o dano de perfuração o dano de explosion e tudo mais ela pode mudar qualquer dano em seus ataques, acho que o terceiro ataque dela não foi bem definido ainda. Não sabem qual seria a segunda skill, a segunda skill dela, ok? Então eu não consigo vos dizer, mas para a quarta skill dela, eu acho meio interessante porque em quarta skill que é o Exalto Wisp, ela praticamente usa o mesmo ataque que o Excalibur é a mesma forma, dizendo que está a pé de igualdade ao Excalibur. Consegue ter mesmo aquele ataque que o Scalibus, o Scarab usa um fecho de luz e com transforma consegue transformar numa espada. Então quer dizer que ela vai usar um fecho de luz e conseguir transformar em escote. Que é algo meio interessante, por exemplo, pode ser um inimigo meio longe, quer dizer que o escote pode uh, chegar a teu inimigo no meio de um alcance imaginável, inimaginável mesmo. É meio interessante, eu acho interessante mesmo isso. A ter uh, esse facto dela de ter este power, ok? Mas pronto, pessoal. Uh, eu vou parar por aqui para não acumular-se muito, para o vídeo não ser muito comprido. Não queria que o vídeo fosse muito comprido. Uh, espero que tenha gostado, assim, mais ou menos da explicação que eu deixei. Eu tentei dar e deixar o novo FM que está para sair, ok? Então deixem o vosso like uh, compartilhem o vídeo. Ah, avisando já pessoal, está de cor um sorteio também na WiFi Brasil, no Discord onde estou a participar. Eu vou deixar o link na descrição, passem por lá, inscrevam-se, está a ser sorteada uma mãe, ok? Já pode deixar de avisar, uma mãe está a ser sorteada lá. Conto com vocês, também vai estar o link do meu Discord, passem por lá e pronto, lá tem botes de alerta e tudo mais. Fiquem por lá e vamos conversar mais um pouco e comentem também o que acharam do vídeo. Muito obrigado e até a próxima pessoal.